Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu nunca soube. Mas eu decidi que... Sei lá. Tá tudo bem que seja assim. Por anos eu procurei a tal oportunidade que vai mudar a minha vida. O plano perfeito, sei lá o que. Mas... Ele nunca veio. Até que eu me dei conta que, mesmo não sabendo o que fazer, eu meio que só fui fazendo. Por isso... Prefiro abraçar o um incerto e poupar a ansiedade. Aceitar que minha direção é meio turva mesmo. E simplesmente continuar indo.